E aí, gente, aqui é o Stick, trazendo mais um jogo NFT aqui pro canal. Dessa vez trago para vocês o jogo Crazy Race, que seria aí a tradução. Corrida Maluca, então lembra daquele desenho eu assistia muito quando era menor, Corrida Maluca? Então, é inspirado nesse desenho aí e fizeram a versão de um jogo NFT de corrida para você jogar e ganhar dinheiro, né? Essa que é a magia dos jogos NFT, beleza? Então a gente vai estar tá dando uma olhada nesse site hoje, olhar mais a fundo aí o projeto, vou deixar todos os links também na descrição para você fazer a sua análise, beleza? Então primeiramente assim galera, a primeira ideia inicial que eu achei desse projeto, é um jogo de corrida NFT já joguei vários jogos de corrida NFT muitos deram muito bom, deu pra ganhar muita grana e outros deram ruim. Então, esse é o primeiro ponto, porque assim, tem o um risco, tá, galera? Quando eu vi esse projeto aqui, me lembrou muito o Zodiacs, o Zodiacs foi um dos jogos de NFT de corrida que eu mais ganhei, de todos os jogos de NFT, na verdade, foi um dos que eu mais ganhei grana aí, então, por isso que eu achei bacana ver esse projeto, mas eu sei que tem alto risco aí, a gente vai conferir alguns pontos aí, beleza? Então, o primeiro ponto aqui desse projeto é a pré-venda, então, tá tendo pré-venda aqui de duas caixas, tem a caixa comum, tá, essa caixa aqui, que vem um personagem, e você comprando duas caixas comum, você ganha lugar na whitelist, certo? Então, basicamente, a whitelist aí é para você pegar os tokens do jogo, e a caixa comum tá 45 dólares, já foram vendidas 304 de 4 mil dessas caixas, e cara, 45 dólares é barato, tá? Assim, comparando a realidade dos jogos NFT, é um investimento barato, então, é, todo jogo NFT eu sempre falo, você investir um dinheiro que você possa perder, porque tem risco, então se você colocar 45, saiba que você pode perder, ou você pode ganhar, né? Você pode multiplicar o seu capital investido, ou pode perder, então, 50 dólares aqui, basicamente, vai fazer falta para você? Se fazer, não vale a pena agora se não fazer você pode estar investindo entendeu E aí tem a caixa lendária cara que vem os 11 personagens que tem no jogo e você já garante um personagem lendário um épico e um raro no mínimo e o resto pode vir comum ou pode vir até mais lendário e tu, enfim são 495 dólares tá já é um investimento mais alto certo e são 47 aí já vendidas de 200 tá então se você achar interessante o projeto você tem que ir logo aí porque tá progredindo aqui são poucas unidades Certo? aqui fala dos personagens, né? então aqui comum, é, você pode fazer quatro voltas por dia, seria quatro corridas por dia, raro, cinco por dia, épico, seis por dia, lendário, sete por dia, certo? Inclusive aqui, ó, tem os personagens, certo? Você pode ver aqui, <risos> lembra o Penélope Charmosa, enfim, vários aqui, cada um com seu carrinho, certo? Lembra mesmo, cara, o Corrida Maluca, são vários tipos de carro, nave, tanque de guerra, é motos, enfim, bem da hora, a arte tá, tá bonita, tá simples, mas tá da hora. E aqui vocês podem ver a jogabilidade, como eu falei pra vocês, lembrando um pouco Zodiacs, então são três aqui que estão mostrando o modo PVP, onde os jogadores podem desafiar três outros jogadores aleatórios ou convidar amigos para correr na PVP. Então você contra outras pessoas online. Já o PVE, os jogadores precisam usar as habilidades pessoais para competir na corrida mais louca do mundo. E mercado, você usa CRC, o token deles, para comprar e vender personagens. Então, ponto de atenção aqui, pelo que estão falando, você precisa usar suas habilidades. Então será que vai ser só clique ou será que vai dar para você jogar, né? Também vai ter a questão de posto de gasolina, que a gente viu também em alguns jogos jogos nesse estilo de corrida. Então, para você competir diariamente, vocês devem reabastecer nos postos de gasolina. Então, tem que dar você ser proprietário de um posto, né, que você vai ter um aumento aí de 20% na lucratividade diária e não tem que pagar por reabastecimento, você sendo o dono do posto, tá? Também vai ter a questão da oficina mecânica, onde basicamente os personagens precisam de reparos a cada 15 dias, que custa 50 CRC né, na oficina. Então a gente já está acostumado com essas dinâmicas que já teve em vários jogos NFT, isso para poder tentar estabilizar a economia do jogo, tá? E você pode combinar dois de menor raridade para obter um de maior raridade com taxa de 25 CRC. Então você pode pegar dois comuns para virar um raro, dois raros para virar um épico ou dois épicos para virar um lendário. E os proprietários da oficina têm um aumento de 30% na lucratividade e não tem que pagar taxa, na oficina, então você também pode ser dono de oficina. Aqui a gente tem um pouco do Tokenomics, são 100 milhões de tokens, e aqui tem 51% para recompensa, 20% também aqui recompensa, 2,78% liquidez, 1,50% para venda privada, 5% para pré-venda, 6% para o marketing, 7% para o desenvolvimento da plataforma e 6,72% é de reserva, e aqui atenção nos bloqueios, está por 2 anos, liquidez bloqueio de 3 anos, isso é importante. Tá? aqui tem os desenvolvedores, tá? infelizmente não tem o rosto deles, então esse é um ponto aí que você tem que ficar de olho, e aqui temos o roteiro onde eles têm toda a campanha aqui deles, certo? E outro ponto de atenção aqui também, sobre a auditoria, você clicando aqui na auditoria, não aparece tá então esse é um ponto aí que eu achei de atenção por isso um certo risco, como eu falei para vocês por isso você tem que saber bem o que você vai fazer redes sociais, a gente dá aquela analisada Twitter, galera, poucos seguidores ainda e a gente vê Telegram aqui, ó, 1.885 membros, 7 online então galera, até aqui, como eu falei para vocês, é um Jogo, que sim tem pode ter um potencial para você ter um bom retorno tá a gente nunca sabe o que vai acontecer no mundo do NFT mas é um jogo aí de alto risco realmente então não invista um dinheiro que você não possa perder e saiba dos riscos tá a decisão é sua a análise é sua porque realmente tem um risco aqui nesse projeto mas aqui tem um lado bom né galera vou deixar o link para vocês na descrição do comentário fixado tem também a whitelist a whitelist cara sempre vale a pena deixa eu traduzir aqui para português que a whitelist é para você entrar é, com vantagem né então falta 11 dias aí 780 entradas Quanto mais referência você tiver, mais chance de ganhar, e basicamente o período aí para a whitelist é do dia 15 de abril começou, vai até o dia 1 de maio, a pré-venda dos tokens vai ser no dia 3 de maio, então você pode comprar no mínimo 30 dólares, então também é um investimento barato, tipo 150 reais, pode comprar o máximo de 120 dólares, são 500 vagas só. Então o nome do token Crazy Race, símbolo CRC, preço na whitelist vai ser 0,08 BUSD. Da Binance Smart Chain aí a rede. E basicamente para você entrar aqui, você conecta a carteira, entra na página, junta no Telegram, né? Você pode entrar no Twitter, retuitar, você vai desbloqueando entradas, tá? Então eu posso clicar aqui, por exemplo, para juntar isso aqui, ó. Podem ver que eu ganhei aqui 10 entradas. Então você vai fazendo isso para ganhar entradas, você tem chance de entrar na whitelist. Não é dica de investimento, tá? Mas na whitelist é aquela chance que você tem de comprar mais barato e depois vender mais caro no lançamento e tudo mais. Então, assim, não é garantia nenhuma, né, retorno passado de outros jogos NFT, não é garantia que vai se dar um, do mesmo aqui nesse jogo, mas é essa possibilidade aí. E pra fechar aqui no Night a gente vê alguns detalhes mais a fundo do projeto, que você pode também ver por conta própria, como por exemplo, no PvE, a gente pode ver uh, certinho as colocações, né, que você ganha. Então, cara, vários jogos eu já vi nesse estilo, Dogs vs. Zodiacs, Crypto Cards é nesse estilo aqui né então primeiro lugar você ganha tanto segundo tanto tanto tá aqui ó primeiro lugar 12 CRC segundo lugar 8 CRC terceiro 6 CRC quarto lugar 2 CRC e no quinto lugar você não ganha nada tem as taxas aqui de saque, né, então vai diminuindo a gente já viu isso em vários jogos NFT aí, então no primeiro dia você tem que pagar 64% de taxa, então não compensa você tem que esperar ali, até no nono dia fica 0% pra você sacar, no PVP aqui também as recompensas, tá, como por exemplo primeiro lugar 10 CRC, segundo 5, terceiro e quarto 0, além disso tem o modo PVP, tem 50 né, pessoas que ficam no ranking semanal, que ganha aí já é um prêmio um pouquinho mais legal que eu achei 700 CRC, segundo lugar 500, terceiro 400, quarto 300 quinto, 200 e do sexto aos 50, ganha 50. Aqui, os personagens a gente já viu também. Aqui, a parte do mercado tem as taxas: tá 10% por transação, retorno para a PUA de 5%, onde 2,5 é para eventos e 2,5 e para equipe. Também terá o autódromo. tá? Basicamente, você pode criar uma sala de corrida quatro vezes ao dia e não precisa pagar taxa de 5 CRC. Então, você pode ser proprietário e receber uma renda passiva de 3 CRC por cada corrida e serão vendidas apenas 500 unidades. Ou seja, você pode ter uma oficina de reparo, se você quiser, ou você pode ter um posto de gasolina ou um autódromo, tá? Também vai ter a parte de staking, onde há é 30 dias, né, a taxa percentual de 350 por ano, 7 dias a taxa anual de 250 e sem prazo, taxa anual de 180. Tokenomics também, aqui a gente já viu. E o roteiro também, é, você pode dar uma olhada com calma, beleza? Mas, basicamente, eles têm planos a até o final de 2022. Então assim, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? E obviamente tem risco esse jogo aqui, mas eu achei legal que é parecido com vários jogos que já tiveram sucesso. Então, eu não posso falar que não vai dar certo, ninguém tem uma bola de cristal, mas assim, galera, dá pra saber que tem risco. Tem alguns pontos aqui de risco e tudo mais. Então, é sua decisão, sua análise, tá? E sempre, se você for querer investir, coloca ali um dinheiro que você possa perder, porque tem alto risco. Então, se você perder, tá tranquilo. E se você ganhar, é bom pra você. Então, essa é a minha estratégia, né? Eu ainda em vários jogos NFT, boto um pouco em cada, alguns tem um lucrinho, eu saio, alguns perdem e compensa com os que ganha, e vou tentando sair no lucro, essa que é a ideia, beleza? Mas é isso aí, então, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.